Você quer ouvir os maiores sucessos, notícias e muito mais? E ainda ganhar prêmios? Baixe agora a sua loja de aplicativo para iOS ou Android. Serão sorteados R$ reais por semana para os ouvintes que estiverem online. Não perca essa chance. Basta baixar o aplicativo no seu celular, seguir o nosso perfil no Instagram, Canal Mais Brasil e pronto. Só ficar ligadinho na nossa programação que iremos sortear, premiar o seu que estiverem ouvindo a Conexão Brasil Rádio. São R$ 400,00, só aqui na Conexão Brasil Rádio. Baixe agora os nossos aplicativos e boa sorte!